mais uma nossa voz responde E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre... Adivinha o que? Ai, uma explosão a explosão do momento Estrias Gente, eu tô um pouco assustada com isso Mas eu acredito que seja uma fase Que essa fase vai passar logo Assim, espero é, qual é a melhor técnica O que eu devo fazer O que eu devo pensar Para onde eu devo correr Em quem eu devo acreditar né? Porque Algumas pessoas Acham que Os, os Dinossauros da micropigmentação né? As micropigmentadoras Vintage como eu Não entendem de mais nada Só os novos é que entendem eu já acho o contrário, eu acho que a gente que está há mais tempo na micro, que conhece é, tudo sobre o resultado dos pigmentos na pele, tudo de pele, porque além de micropigmentador, eu também sou esteticista, eu também estudei pele, eu também conheço pele. E tenho respostas e resultados de tentativa de camuflagem de várias formas, inclusive em mim, feitas por profissionais... É, especialistas né, nessa área, é, grandes mestres de nomes renomadíssimos, marcas de pigmentos famosas e esses resultados também não deram certo. Não deram certo a longo prazo, imediatamente todo o processo de camuflagem, ele fica bom, tá? Ou fica quase perfeito, mas aí quando o pigmento, a tonalidade vai indo embora, acaba ficando feio. Então, o que, que eu, Ana Savoy, prefiro fazer? Eu prefiro fazer sempre a estimulação, quando diz respeito a estrias, tá? Quando é a olheira... Quando é um fator que não diz respeito ao micro, micropigmentador, vamos encaminhar para o dermatologista, vamos encaminhar para um cirurgião plástico, e deixa para eles esse caso, vamos fazer o que é da nossa competência, o que a gente sabe, nós não podemos salvar o mundo, gente. Infelizmente, hoje tem casos até de experimentação que nós estamos tendo que dispensar, porque fugiu do nosso controle. Então, assim, eu acho que a estimulação... Ela tem um resultado fantástico, porque eu consigo fazer a retração da estria, né? A estria, ela consegue retrair, fechando um pouquinho e tonalizando com a cor natural da pele. Eu consigo, sim, trazer essa estria numa tonalidade próxima da pele é óbvio que também eu preciso conhecer de tecidos de pele de fototipos para que eu não hiperpigmente essa cicatriz então existe um estudo eu tenho que fazer um curso eu tenho que entender saber quais são os ativos que eu posso usar ali naquela pele para que eu tenha um resultado bom não uso eu não uso em hipótese alguma pigmento em estria eu não uso tá eu estou fazendo um reality show, que é para que vocês possam acompanhar, entender e vejam com seus próprios olhos os resultados que podemos obter com cada um desses procedimentos. Porque eu quero mostrar para o mercado brasileiro o que ninguém mostra. Então todo mundo faz um trabalho maravilhoso de pigmentação e estria, mas cadê os resultados? Cadê? Ninguém mostra a fotografia. E quando mostra uma fotografia, aqui é o antes e o depois, ó. Tá lá na casa do chapéu. Então, eu quero ver a realidade. Eu não quero Photoshop. Aqui tem especialistas em Photoshop na minha empresa. Então, a gente sabe o que é verdade e o que não é verdade. E eu não quero enganar ninguém. Eu quero que vocês vejam e optem o que vocês querem. Eu quero deitar no meu travesseirinho, ó e quero dormir sossegada porque se uma pessoa me procura porque ela tem um problema que a deixa triste e incomodada se eu não puder solucionar isso para sempre eu não vou mexer tá porque a minha tentativa aqui ó todo mundo vê que aqui eu tenho uma cicatriz porque ela fica muito branca então isso me incomoda eu tentei colocar um pigmento tom de pele aqui para que eu pudesse <cười> fazer os meus rabinhos e ninguém perguntar, Ana, o que você que fez aí? Então isso ficou bonito por uns três meses. Quando o bege foi saindo, o titânio branco começou a voltar a aparecer. E aí ficou mais feio ainda. Aqui, eu já removi tudo, mas desse lado eu ainda tenho um restinho que eu acho que dá pra vocês verem. Eu vou pedir pro Murilo trazer aqui um zoom, ver se você consegue pegar o Ó, aqui mais ou menos tem o um resto de pigmento, porque eu, eu removi e sobrou alguns lugares. Então eu resolvi deixar, não vou tirar mais não, porque eu quero mostrar para os meus alunos. Então muitas pessoas falam, ah, a Ana fala porque ela não sabe fazer. Não sabe fazer não, eu sei sim senhor, sim senhora e sei mostrar também. Então é isso gente, o meu tratamento para estria é a retração e no reality show vocês podem ver e escolher o que vocês querem fazer, tá bom? Então, Ana Savoy só trabalha com retração de estrias e ativos próprios para ela. Pigmentação. Beijo, até mais.